Gente, eu vou mostrar pra vocês o último banco antes de finalizar o vídeo, beleza? É o seguinte, você vai entrar no último banco que eu vou mostrar para vocês agora, que é o banco Bradesco, ok? Vou mostrar para vocês o banco Bradesco, ok? Vocês, vocês podem entrar tá? se quiserem, tá? Se não for, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Agora que você já fez isso, eu que achar o site, cadê, gente? Pera aí. Ah, já sei, será que é esse aqui? Acho que sim. Bom, pessoal, é o seguinte, deixa eu fechar aqui, agora que você entrou o Banco Bradesco, eu vou conversar com vocês sobre o Banco Bradesco, ok? O que é Banco Bradesco? Banco Bradesco é o um banco top do que Banco do Brasil, que eu postei hoje para vocês, só que é um banco diferente, tá, aqui no nosso Brasil, fechou? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é o Banco Bradesco, beleza? Vocês podem me só contar, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando a conta do Bradesco, deixem aqui nos comentários, beleza? E aí eu vou mostrar para vocês como é o Banco do Bradesco. Tem várias opções, tá? Tem contato online, produtos e serviços, benefícios e novidades, educação financeira, canais digitais e atendimento, fechou? Atendimento Bradesco, desculpa, a que estou falando errado, tá? É... Vou mostrar para vocês o contato online, tá? Você vai escolher qualquer tipo de banco que você já conhecia na sua vida, tá? E aí tem de pessoal, cartões de crédito que vocês conhecem, consórcios, segundo Seguro tal, alto, agora investimentos, Bedore, que é um carro, né? E Pix, Pix assim fala, né, gente? Deixa os comentários PIX, tá? Assim, bom. Aí tem vários tipos de coisas que você pode fazer isso, tá? Quem vai conosco, se envolve boleto, pagamentos, desse porque de cartão, negócio de dúvidas, dívidas, dívidas ou dúvidas? Acho que é dívidas e PIX, tá? E agora você pode falar com o futuro, tá, pessoal? Você pode escolher o que você preferir, né? Ou o que você prefere com o futuro na nossa cabeça. Bom, e aí, pessoal, e para finalizar, tenha sido sucesso para você seguir o Banadesco. Tá, quem sabe os seus sociais, redes sociais, é só você postar um pitch que eu vou mostrar para vocês. Beleza, bom. Agora que eu mostrei tudo isso, você pode entrar a sua conta também, tá, pessoal. Por quê? Porque pode estar sua conta. Que você não pode falar que não pode ficar sem conta, não pode, tá pessoal? Muito importante que você coloque ou no app ou no site, tá bom? E para finalizar, tem outros serviços que você pode mostrar com exclusivo, Prime Private Pack e muito mais. Se passa, empresa, empresa de negócio, empresas de negócio vai deixar o fechou? E aí, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que você tenham gostado, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, tá? Muito, muito, muito. Inscreva na bossa das notificação de vídeo novo, tá bom? É isso aí. Até o próximo vídeo. Fim com Deus e tchau. Valeu, gente.